Eu sou o Gabriel Jordan, do HGTRD e sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo do especial Carnaval Week, que é uma semana especialíssima aqui no canal, onde eu tô postando todos os dias aqui no canal ideias e inspirações de makes e adereços pra vocês fazerem aí no carnaval de vocês. Você pode fazer pra ir sozinho, você pode mandar pros seus amigos pra ficar muito mais legal ainda. Então, já fala com os seus amigos se inscreverem aqui no canal e assistirem os vídeos e vocês terem as ideias de fantasias de makes pra vocês arrasarem esse carnaval chamarem o de atenção. Então se você gostou da ideia, já dá like aqui no vídeo e se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum desses vídeos incríveis. Se você quiser conferir o processo de como eu fiz essa produção aqui, continue assistindo. Vou começar com o primer, porque hoje a gente vai usar muita maquiagem mesmo, tá, então eu vou usar o BB Blur da Tracta, que vocês já viram usar centenas de vezes aqui no canal, vou espalhando aqui pelo rosto, tá, beleza, agora que a gente passou o primer pelo rosto todo, eu vi o um corretivo, o Open Beyond Coverage Concealer da NYX eu vou aplicando aqui na pálpebra, tá? E até aqui em cima também Vou aplicando aqui do outro lado também E vou vir com uma esponjinha e vou tirando quaisquer marcações que houverem aqui no meu olho Aliás, novamente tá chovendo, então me perdoem qualquer parada de chuva Enfim, vou vir com o um Primer Fix da Tracta E vou aplicar uma gotinha, tá? Cada olho já era o suficiente E vou vir dando umas batidinhas na extensão inteira do meu olho Agora eu vou vir na mesma paleta que eu usei no primeiro tutorial do canal se você não assistiu ainda, assista aqui. E com esse pincelzinho esponja da própria paleta, eu já vou vir nesse tom amarelo aqui. Mas lembrando que eu vou usar esse pincelzinho aqui só pra depositar a sombra nos meus olhos. Eu não vou fazer nada além disso com essa ferramenta. E agora com um pincelzinho menor, eu vou vir na mesma sombra e vou esfumando as bordinhas dessa parte amarela inteira. Agora eu vou vir na paleta bem basiquinha da boca rosa, vou com esse último tomzinho aqui, que é o marrom mais terra, sabe? E vou vir depositando ele só no cantinho externo do meu olho pra depois esfumar, tá? E agora com esse tom mais escuro de marrom, eu vou vir depositando ele só nesse cantinho mais externo aqui, tá? Agora eu vou vir nessa paleta Galaxy da Louis Ancy, e eu vou vir nesse tonzinho aqui dourado. O bom dessa paleta é porque ela é um glitter, mas é tipo um gelzinho, então você não precisa passar nenhum fixador antes, nem nada. E eu gosto de aplicar glitter desde o início do olho até mais ou menos aqui no meio, sabe? E agora com o glitter dourado aplicado, a gente vai fazer um detalhe verde aqui no lado exterior dos olhos, tá? E o que, que eu vou fazer? Eu tenho dois tons de verde aqui, como vocês podem ver Mas eu gosto muito desse tomzinho aqui, que ele me lembra mais planta, girassol e tal Mas como eu sei que ele é em pó e não vai fixar muito bem Eu vou ver o Primer Fix da Tracta Vou vir com um pincel, tirar o produto direto do aplicador e aqui na paleta mesmo eu já vou fazendo uma misturinha, tá? Eu recomendo você fazer isso em uma sombra que você não ligou muito, no caso aqui foi super baratinha, tá? E o que você vai fazer é desenhar um detalhe como se fosse uma folha aqui no canto externo dos olhos, tá? Não precisa se preocupar em deixar retinho aqui embaixo, só se preocupe em deixar retinho aqui em cima. Aqui embaixo a gente pode limpar depois. Se você quiser, antes de a gente corrigir essa área verde, você pode pegar um pouquinho de glitter holográfico que reflita os glitters verdes e aí pode aplicar por cima dessa área verde. Agora, voltando no corretivo, a gente vai corrigindo aqui embaixo e já puxa para o um detalhe que seria a folhinha do girassol, que é essa parte verde. Dá uma curvadinha assim, sabe? Bem com a Beauty Blender, ele tira quaisquer marcações iniciais. E agora, com a Revlon Color Stay 24 Hours, eu vou vir fazendo bem gringa, tá? E escorrendo a base no meu rosto. E com o pincel Kabuki o 115 da MacLean, eu já vou espalhando. Vou vir com o corretivo da NYX de novo e vou aplicando por cima de quaisquer manchinhas. É que essa base já cobriu tudo, né? Nem precisa. Mas vou passar, só pra fazer graça. E agora com a sombra verde metálica mais escura, eu vou dar ênfase em cima desse verde aqui na lateral dos meus olhos. Agora eu vou selar toda a área onde eu apliquei corretivo e eu quero dar um pouquinho de destaque com o meu pó fixador da Luizance. Agora eu vou vir com o meu pincel, é que grandão Vou usar esse pauzinho aqui da Ruby Rose O que eu tô usando aqui é na cor PC18 Ele é bem mais escuro do que meu de pele Então é perfeito pra fazer contorno E vou contornar a minha mandíbula aqui embaixo por último, com o um pincel fofinho, eu vou contornar o meu nariz, desenhando duas linhas no topo da ponte do nariz. Passar um pouquinho aqui embaixo e nas laterais também. E agora eu venho com um pincel de pó grandão, em movimentos circulares, tirando todas as marcações desses pós inteiros no meu rosto. E por último, eu vou vir um outro pó igual esse da Ruby Rose, só que não mais <risos> acabadinho, que nem tampa mais tem. Só que esse aqui é levemente mais claro e eu vou usar ele só pra fazer uma leve transição entre a cor mais clara do meu rosto e a cor mais escura que eu usei pra contorno. Aproveita que já tá aqui e vem um blush. Vocês já sabem que o meu blush favorito é o A Minha Cara, da Maybelline. Então eu venho aqui, tá? Concentrar mais no sorrisinho mesmo, que é onde geralmente a gente passa. Mas ainda assim eu vou subindo até aqui. Vou aplicar aqui um pouquinho na pontinha do meu nariz e um pouquinho na ponta do queixo Eu acredito que isso já é o suficiente de blush. Volto no meu pincel de pó, tiro o excesso de pó fixador que a gente passou aqui e aqui na mandíbula também. E agora com o pincel para olhos bem preciso, eu vou voltar lá na sombra amarela que a gente usou inicialmente e eu vou conectar aqui ó no iniciozinho do meu olho. E agora eu venho lá na sombra verde. Passo aqui no meio E com a sombra verde mais escura eu já conecto aqui no final da folhinha Agora eu volto lá na paleta da boca rosa Vou pegar esse tom aqui, champanhe E vou iluminar aqui abaixo do arco da minha sobrancelha E já aproveito essa sombra e já ela como um iluminadorzinho sabe? Já aproveito e aplico água mão no meu rosto para tirar a textura de foco. Venho no pincel de leque, para a mesma sombra, e já vou passando aqui nos pontos altos do meu rosto. Passa um pouquinho aqui no arco do cupido, no queixo, e se você quiser, aqui na pontinha da mandíbula, mas isso é opcional. Eu vou intensificar o meu blush com essa sombrinha rosa aqui, porque eu acho um tom lindo e ela já orna com a sombra que a gente usou como iluminador, então é perfeito. Agora, com o pincel escovo molhado em água pincelar eu venho limpando o excesso de produto que está nas minhas sobrancelhas e com como beauty blender venho absorvendo esse excesso. E agora para máscara de cílios eu vou aplicar a The Colossal Volume Express da Maybelline. Com a máscara de cílios aplicada o que nos resta é a boca. A minha ideia original era passar um batom vermelho, mas... Pensando bem, como o foco da maquiagem é o amarelo, eu acredito que usar por complementar seria o melhor. Bom, a cor complementar de amarelo é roxo. Então para ter o um equilíbrio perfeito entre o roxo e o vermelho, eu vou usar um batom vinho. No caso, eu vou usar esse aqui da Ruby Rose, na cor 295. O legal desse batom aqui é que ele vem metade em bala e ele vem metade líquido. E hoje eu vou usar a produção líquida, Bom, eu não acho que eu tô brilhando o suficiente Então eu vou vir nesse bronzer aqui da Ruby Rose E eu vou aplicar ele bem mais no centro De onde eu já apliquei aquela sombra lá pra iluminar E como é o um look pra carnaval, eu vou carregar mesmo, não lembro. E aí eu vou vir no mesmo bronzer E vou passar aqui no centro da minha boca E por último eu vou vir num desses dois aqui pra passar em cima da boca Mas eu acho que eu vou vir nesse tom aqui porque eu acho ele mais bonito Nossa, sério, essa boca tá linda Eu tô apaixonado por essa make mas se você achava que tinha acabado, não acabou mesmo. Eu comprei um buquê de girassóis pra fazer um adereço. Na verdade, eu comprei dois buquês de girassol. Um eu já fiz um adereço, que mais tarde eu vou colocar pra vocês. E o outro eu desmontei e tirei vários girassóizinhos. E tirei alguns raminhos também Mas começando com os girassóis eu vou mostrar pra vocês o que é que eu fiz Eu vi aqui atrás, separei três pedelazinhas e cortei E vou colar elas logo aqui no arco da minha sobrancelha, tá? Se você quiser você pode colar mais ou menos até a metade E deixar essas pontinhas aqui descoladas Eu particularmente acho até mais bonito do que elas inteiras coladas de cima assim, uma vez e pra colar é bem simples, você só precisa de um pouquinho de cola de cílios, ou se você não tiver na sua casa, você pode usar até cola bastão mesmo, não tem problema. E lembra que eu tinha falado pra vocês que eu tinha desmontado alguns raminhos? Pois é, eu vou usar eles como adereço aqui nas minhas orelhas. Eu vou só posicionar, mas se você tiver o cabelo grande, você pode prender com um grampo ou coisa do tipo. E você veste uma roupinha amarela, que no caso eu já tô usando, e pode pôr o seu adereço. É isso, esse foi o look completo. A única coisa que eu fiz foi pegar uma tiara velha, que nem essa aqui, que eu não queria mais. Eu desmontei ela inteira, inclusive essa aqui foi uma das tentativas, ó, eu até tirei as pedrinhas dela, que tinham várias. E o que eu vim fazendo foi colando as florezinhas do outro buquê que eu tinha, que eu desmontei, até ficar assim Então é isso, essa foi a maquiagem de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado Eu espero que vocês reproduzam também, se você reproduzir essa make, poste uma foto e me marca que eu vou lá curtir e vou comentar também Mas antes disso, não esquece de curtir o vídeo e de comentar aqui embaixo o que é que você achou mais mais importante ainda, não se esqueça de se inscrever e de ativar as notificações aqui do canal, principalmente porque, se você não sabe, esse vídeo faz parte do projeto Week, que consiste em uma semana inteira de vídeos especiais para o carnaval, ou seja, vai ter vídeo aqui no canal todos os dias, com makes novas, com looks novos, inspirações novas para você ir para o carnaval. Então não deixe de se inscrever e conferir todos os looks. Aliás, esse é o segundo vídeo de uma playlist maravilhosa Então clica aqui pra conferir a playlist com todos os vídeos do especial de carnaval E já manda esse vídeo ou a playlist para os seus amigos Pra vocês decidirem como é que vocês vão no carnaval Que make que vocês vão fazer E vocês podem até combinar de todo mundo com a mesma make ali, que legal Não se esqueça de me seguir no Instagram e no Twitter Ambos em arroba Eu sempre posto o sneak peek dos vídeos lá no meu Instagram E sempre tô fofocando no Twitter Então se você quiser me encontrar basta seguir lá. Eu espero muito que vocês tenham curtido essa make e esse adereço. Eu fiz com muito carinho e eu tô muito orgulhoso do resultado. E eu espero também que vocês estejam curtindo a Canal Week, que é o primeiro especial aqui do canal. Lembrando que durante essa semana especial os vídeos são postados todos os dias às 18 horas. Eu sou o Gabriel Jordan do e esse foi o vídeo de hoje. See you! Ah, gente, uma dica. Não esquece de levar o batom na bolsa pra retocar quando vocês forem beijar e borrar tudo. <risos>